E hey aí, going? E hoje a gente vai começar mais uma aula da nossa nosso curso de gramática, né? Nosso curso de gramática essencial, que vai aí do básico até o intermediário e avançado para poder te ajudar e compreender um pouquinho melhor essa língua fantástica, maravilhosa, mas que às vezes acaba dando um nó na nossa, na nossa mente. Então, o meu objetivo é simplificar o inglês, né, demonstrar para você é, os pontos mais importantes da língua sem precisar ficar preso em decorar essas regrinhas e tudo mais. Então, é trazer de modo prático e, e obviamente, dinâmico para você aprender e compreender melhor. E hoje, o tema da aula são as question words. O que, que é isso? Som o que algumas pessoas chamam de partículas interrogativas são palavras que são, é, é, são tradicionalmente uma pergunta, elas fazem parte de uma pergunta. Só uma observação, às vezes, e em muitos casos, essas palavras também podem vir na afirmação, tá? Mas esse não é o objetivo da aula hoje. Hoje é para você compreender elas no sentido da interrogação, elas como uma partícula interrogativa, ok? E elas são de extrema importância, pessoal, porque... É, elas, Como elas são uma partícula interrogativa, elas vão no início da frase, logo no início da pergunta, entende? Então, se você não entende, se você ainda não está fixado na sua mente o que, que ela significa... Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode perguntar Where are you from? De onde você é? Mas esse where não está ainda memorizado na sua cabeça? Você pode entender que ela perguntou como que você está. E aí você vai responder errado. Então, ela é como se fosse um guia, um norte. Então, a aula de hoje é muito importante, principalmente se você ainda se confunde com as partículas interrogativas, para você fixar isso de uma vez por todas. E para quando alguém te fazer uma pergunta, o seu cérebro já está acondicionado. É a mesma coisa quando alguém te pergunta What's your name? Você já não, pe você não pensa mais para responder, what's your name? Isso já é automático, entende? E assim como essa frase já foi internalizada em você, você precisa internalizar outras frases. E uma forma fácil de fazer isso é compreendendo as partículas interrogativas. Alright? Então, bora começar a entender o que são essas question words, então. Então, aqui eu tenho um exemplo. Who's Lucia? She's a new girl at school. Ela é uma nova garota na escola. Então, a partícula interrogativa, a question word aqui, é o who que é o quem. Mas existem outras mais. Vamos conhecer essas outras partículas interrogativas. Então aqui eu tenho um nosso, a nossa tabelinha com a question words, o verb, que é o verbo, e o subject, que é o, o pronome pessoal. Já trouxe nesse esquema para você poder compreender perfeitamente como que fica a construção da frase com essa question words. Então vamos lá. Ó. A primeira question words é o who, que é o quem. né? Então ele é usado com pessoas. Who is he? Quem é ele? Quem é ele? Who is he? Ok? A segunda question word. Observa, gente, a, a estrutura. Isso é algo importante. O inglês ele tem muito padrão. Por mais que às vezes pareça que foge do padrão, mas ele tem uma lógica por trás. Quando você consegue compreender a lógica, mesmo se você ainda não estudou alguma coisa, você vai responder intuitivamente. tá? Isso é uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos dos meus cursos fechados. Que é ele entender isso daí, o padrão da língua, porque depois fica muito mais fácil. Depois eu tenho a question word, what, que é o que ou qual, dependendo do contexto. E aí eu vou usar um verbo, esse, por exemplo, what is your name? O subject, no caso, o, o, a pessoa que está executando alguma ação ali, é o your name, alright? Que aí, às vezes, a gente não precisa usar só o pronome pessoal, a gente pode usar complementos que representam esse, esse pronome, como é o caso your name, alright? Depois eu tenho um outro question word, que é o where, que é usado para lugares, onde, é o que significa onde. Deixa eu ir escrevendo aqui. Então, what significa o que, ou qual. Where significa onde. E aí, por exemplo, where are... Veio onde eles estão, ok? Observa mais uma vez a estrutura, olha, o ver, eu tenho a question word logo no início, depois eu tenho o verbo, no caso o verbo to be que está sendo usado, e depois eu tenho o subject, que é a, o pronome, a pessoa. Depois eu tenho when, when significa quando. Então é para você fazer perguntas sobre datas, quando alguma coisa aconteceu, alright? Depois eu tenho when is the concert, é, quando é o concerto. Depois eu tenho o how old, que na verdade aqui a question word é o how, tá? é o como. Só que o how old acaba sendo uma question word também, acaba sendo uma expressão que é quantos anos, né? Qual qual idade ou quantos anos, como você preferir traduzir, ok? Esse how na verdade nas aulas seguintes eu vou te mostrar que esse how ele vai com um monte de coisa, how much, how many, então ele vai ter outras aplicações também, tá? Mas a princípio vamos entender como é que ele significa como e aqui nesse caso do exemplo que eu trouxe é se referindo à idade, qual a sua idade, ok? Mas ele também é muito, você talvez já viu várias vezes ele nessa pergunta aqui, how are you? Como você está? Ok, Então é só mais um exemplo que eu trouxe aqui. Ó. How old are you? Quantos anos você tem? Ou qual é a sua idade? Como você achar melhor traduzir. Então olha só. Algo importante, importante que eu trouxe aqui no Watch Out. We make questions with question word plus question form of the verb plus subject. O que, que isso quer dizer? A gente faz as perguntas primeiro colocando a question word, que são essas aqui que você acabou de aprender. Who, what, where, when and how old. Depois você vai colocar o verbo, que no caso a gente está usando o verbo to be. E aí só depois o sujeito, tá? Então isso é importante porque é o seguinte. Você lembra, por exemplo, é, o, quando a gente aprendeu logo na nossa primeira aula o subject pronouns, os pronomes pessoais? Então, por exemplo, uma frase afirmativa. He is an actor. Ele é um ator. Então a gente sabe que essa é a construção. Pessoa, verbo e o complemento, que no caso é an actor. Quando eu estou fazendo uma pergunta com o verbo to be, o verbo to be vai para frente. Qual que é o verbo to be nessa frase? He is an actor? É o is. Então, is vai para frente. Depois, continua o, o sujeito e aí sim o complemento. Is he an actor? Beleza. O que, que acontece? Como eu estou fazendo uma pergunta com question words... Não vai mudar, tá? Essa construção aqui de que, por ser uma pergunta, o verbo vai na frente, ele continua, gente. Então, às vezes, olha aqui no exemplo que eu, que eu coloquei aqui no watch out. Às vezes, o aluno quer colocar what it is, porque acha que já é uma question word, foi pra frente, já transformou toda a frase em interrogação. isso tá errado, tá? Então, quando eu estou usando uma question word, continua do mesmo jeito. A regrinha de você fazer uma pergunta, colocando o verbo to be na frente permanece, Ela continua, tá? Então, não muda nada em relação a essa regra de fazer interrogação. Beleza? Vamos fixar um pouquinho aqui, então, com uma atividade. ó. Complete the sentence... Deixa eu apagar aqui para ficar limpinho. Ó, complete the sentence with the correct, co uh, correct question words. Então, complete as frases com a partícula interrogativa correta. Aí, eu tenho aqui a primeira, que é... How old are you? I'm 14. Então, a dica que eu te dou é... É, Observa a frase toda sobre o que, que essa frase está falando, ela é, so, ela é sobre o que a que, que ela está se referindo, que aí você vai entender qual daquelas question words a gente precisa usar. Então vamos lá, aqui número 1. Um, alguma coisa? Is there? She's at school. Qual é a resposta? She's at school. Ela está na escola. Então, para alguém responder que ela está na escola, qual foi a pergunta? Provavelmente onde ela está. Então, onde? Qual é a question word que eu uso? Where? Onde? Vamos conferir? Olha aí, isso aí. Where is Sarah? Onde está a Sarah? Ela está na escola. Oh, number two. Alguma coisa? Is he? He's my grandpa. Ele é o meu pai. Então, se ele está explicando que ele é o seu pai, o que será que a pessoa perguntou? A pessoa vai responder do nada, ele é meu pai. Não, a pessoa perguntou quem é ele? Então, quem que eu uso? Qual partícula interrogativa eu uso para quem? É o who? Vamos conferir? Who is he? He's my grandpa. Número 3. Uh, alguma coisa? Is it? It's a rabbit. Ok, ó. Então, isso é um coelho. Então, para alguém perguntar se isso é um coelho, qual foi a pergunta? Provavelmente, o que que é isso? Né? Se você alguma coisa, o que, que é isso? Então, o que? Qual é a partícula que eu uso? What? Bora conferir? What is it? What is it? Então, observa que eu estou linkando as palavras também, tá? What is it? É mais comum eu linkar, é juntar as palavras. What is it? It's a rabbit. Isso é um coelho. Number four. Uh, alguma coisa is the soccer game? It's on Saturday. Então, ele está perguntando alguma coisa sobre jogo de futebol e aí a pessoa está respondendo que é no sábado. Então, para alguém perguntar que alguma coisa vai acontecer no sábado, provavelmente a pergunta foi sobre o quê? Quando? Qual é a partícula interrogativa que eu uso para quando? When? Bora conferir? When's the soccer game? Quando é o jogo, a partida de futebol? Number five. Alguma coisa is Lionel Messi? He's a famo, famous soccer player. Então, alguma coisa sobre o Messi, depois responde ele é um jogador de futebol famoso. Então, para alguém explicar quem é uma pessoa, qual foi a pergunta provavelmente feita? perguntou quem é a pessoa então quem qual é a partícula que eu uso para quem who who is Lionel Messi He's a famous soccer player depois alguma coisa is Paris it's in France então está perguntando sobre Paris e depois está falando que fica que está na França se está na França está perguntando provavelmente onde né onde fica Paris né é, fica na França está na França então, qual é a partícula que eu uso para onde? Where. Vamos conferir? Where is Paris? Onde está Paris? Onde fica Paris, né? A tradução literal é onde está. Mas aí, para ficar uma tradução mais, mais natural que eu falo, aí é, você vai falar fica, né? Onde fica Paris? Que é como a gente normalmente fala em português. Depois, number seven. Alguma coisa time is English. It's. At 9am. Então, está perguntando alguma coisa sobre o inglês, provavelmente a aula de inglês. E depois está falando que é às 9 horas da manhã. Então, provavelmente perguntou qual é a hora da aula de inglês. Por que, que eu sei isso? Porque ele está porque tá respondendo a hora. It's at 9am. Então, qual? Eu vou usar what. O né? what se refere ao que ou qual. Vamos conferir se é isso mesmo. What time is English? Is English class? Faltou o class aqui. What time is, it? is English class? Qual, é a, qual, a, qual hora é a aula de inglês? Então, gente, vocês viram que é simples, é tranquilo as question words. Né? É impressionante, eu, eu dou aula tem muito tempo e eu sempre vejo que às vezes você pergunta uma coisa como where, a pessoa acha que está perguntando sobre como ela está ou onde fica tal coisa, e não é. Então você precisa sim memorizar essas partículas interrogativas, as question words, porque ela é o guia, ela é o norte, é a partir dela que você vai saber a que, que aquela frase se refere, e assim você não vai cometer nenhum tipo de, de ato falha, entende? Então a minha dica é... Uh, Bate os arquivos que estão aí para você praticar, pratique, construa frases usando os partidos interrogativos, faça perguntas, imagine as respostas, tá? porque essa é a forma de você fixar. Não adianta nada você assistir a aula e não praticar, não fixar isso na sua mente. E a fixação é que vai garantir que essa informação seja armazenada na memória de longo prazo. So, guys, that's it. See you. Bye, bye.